Fala, que eu sou o trazendo mais um vídeo pro canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui para trazer a segunda parte da evolução, galera. Que eu falei para vocês que eu ia trazer. Então, já deixa o like e apoia muito aí, mano, pra gente continuar com essa saga de evolução aqui pro canal. Nesse DDTank com painel. Eu vendo evolução aqui nesse DDTank. Se você tiver interesse, vai lá no meu Instagram, que vai estar tá aparecendo agora aí na tela. E me segue lá e manda um direct. Manda um direct. Manda direct lá. Perguntando os valores Se tiver interesse, né, mano? É nóis, a gente conversa mais certinho Eu pego essa evolução aqui Mas eu sei umas coisinhas aqui pra fazer na sua conta Que vai ficar top Eu não vou passar tudo na evolução Então eu vou acabar quer ver Como que eu falo? Perdendo meus clientes <risos> Mas enfim, essa conta eu vou sortear pra vocês Ó, pra você ativar todas as figuras Figuras? Eita, poxa Até que ativou tudo não. Não acredito nisso, meu parceiro. Mas enfim, agora eu vou upar aqui, ó. O um cuidado do pet. Vou evoluir aqui, ó. O último vídeo eu trouxe de 30 minutos, quase 30 minutos, né? Mas daqui não vai. Vai ser a mesma coisa, né, galera? Deixa eu, deixa eu colocar o microfone né, pra perto de mim e deixar o trecado longe Porque fica mais fácil de eu comentar Daí dá pra mim ficar apoiado na cadeira Porque é ruim demais ficar com o pescoço torto Mas enfim, eu vou ir upando aqui, ó, tipo a, garzinha, a pontinha Tô aqui no... É, eu vou exame, exame, né mano? No último vídeo coloquei SS, meu, esse patch boladão aqui, ó Rei macaco Daquele modelo E depois eu tenho que fazer isso no mais dois patch mas isso eu vou fazer offline. Né? Conforme for o apoio de vocês, eu vou trazer no vídeo, fechou? E é isso, né galera? Deixa o likezão aí, ó. Vamos bater aqui uma meta surpreendente de likes, que isso motiva cada vez mais. E para quem não sabe, mano, quando você vem aqui para cu cuidar do pet, né? Colocando a Evazame aqui, ó. Colocando o nível 50, que é o nível máximo da Zame, cara, dá tributo viu? Assim você vai estar tá upando o seu pet a parte mais chata é cuidar é, fazer a parte que do up do nível 60 ao 70 do pet despertar algumas coisas aqui alguns é, algum sacrifício aqui mas de resto mano você vai upando devagarzinho rapidinho só conta tá forte entendeu deixa eu ver isso aqui efeito hum, é de estrela piloto do ovário, deixa eu dar uma olhada aqui nos itens acessórios. É piloto do ovário, né, mano? É, beleza, já mandava pra conta, né, não É né? boa. Deixa o nosso pet daqui esse Se é pior do ovário, isso é pra que ver. Próximo, né? Mas é, vamos ver o que vai valer a pena. Que eu não entendo tanto bem assim, né? Mas dá pra gente ter uma leve, que ver. Leve noção fazendo up, né? Não entendi, mas beleza, né? O efeito da... A estrela ah, tipo assim... O que serve para quando seu pet tiver que um... aumentar as estrelas do pet, né? Vamos lá. Eleva a estrela do pet. Experiência 10. Ah, entendi. Ah, de boa, então. Comprei à toa, mas não custa nada que ver também olhar bem porque a gente precisa saber das coisas não pode ser que veículo um estranho está sempre upando as continhas tem que saber de tudo então aqui essa piel aqui serve para isso então né para o do interessante um... talvez pode usar de base essa evolução em outros DDTank também isso aqui eu posso mandar para minha conta lembrando bem se o DTank tem painel e o link dele tá na descrição se quiser vir jogar, tá aí. Tem que pegar e mandar esse aqui também, porque no último, no último vídeo faltou pouco em colocar full lá. Mandar 1, 2, 3, 4, 5, né? Manda aquele modelo. Ó, esse aqui, vou mostrar pra vocês. Você vai clicar aqui no painel, vai estar tá na 1: um, Itens Necessários, na segunda página. Daí você pega sem complicação, não tem nada que ver de dúvida, quem tiver dúvida tem os abas dos comentários aí pra você tirar todas as suas dúvidas e eu vou te responder pode te ter certeza e vamos que vamos isso aqui demora muito galera, então o que que eu vou fazer eu falei pra vocês que todo vídeo aqui ia ser sem corte, mas eu acho que não, vou cumprir com a minha palavra vai ser sem corte mesmo quem tiver paciência de assistir, assiste e é isso né rapaziada infelizmente é o que, que nós temos para fazer Se eu ficar aqui falando nossa eu não vou trazer ver vídeo sem corte vou tentar ser o youtube que ver padrãozinho que sempre faz vídeo com meme, corta e tal não dá certo né mano, tem que ser vídeo mais cru a um galera que gosta assiste, fala nossa aquele vídeo eu, eu tô assistindo para aprender não para que ver, não para ficar tipo assim, querer rir nada para assistir pra aprender, para pra minha conta ficar forte poder poder Tirar uns PVP, fazer desafio. Ou, tira, matar a galera, gente. É isso que é o objetivo, mas né? arrombar os caras. <risos> Será que você não entende, né? E eu tenho. eu gravei aquele duas evoluções num dia, então vou deixar aqui para gravar a próxima no outro dia. Acho que fica puxado demais pra mim. Chegar do serviço, que ele é cansado, já pega entra no computador, começa a fazer essas evoluções daquele naipe extraordinária e pegando que UFC fora do normal os caras superpre ou assistindo meus vídeos mas enfim né Tietchan na Tietchan na evolução tá ligado como que é o sistema né é isso aí pegando que nível 50 aqui já eu vou fazer outra coisa agora eu vou ter de espirrar então <risos> Me desculpa porque acontece, né? <risos> a maioria dos vídeos é assim: se fosse num vídeo, quer ver sem cor, com corte, tudo colocar uma tela preta e até vir até no final eu espirrar eu corte o que ia acontecer, aconteceu que foi pro YouTube, foi pro YouTube, Foi assim que eu consegui bater 5k. Então é isso, né, galera? Como que vamos? nível 32 e 33 também né mano vou trazer vídeo grande aqui a galera vai ficar doida porque vai falar nossa senhora também pega puxa, um, um pesado com isso só um vídeo que vem de 30 40 minutos vai fazer o que né rapaziada a gente precisa fazer conteúdo pro youtube agora que a gente tá com 5 mil inscritos, tem que focar naquele modelo filho, sem desistir só só progresso a partir do momento que a gente cresce e é isso Vou pegar nível 50 aqui, ó Já tem muita coisa pra upar também tá hum. Beleza Nível 40 que então eu vou pegar aqui Demora um pouquinho pra upar, mas é normal Assim mesmo. e é isso né galera Eu espero que vocês apoiem aí. os vídeos aqui de DD tem painel ó pra vocês verem, aqui vocês podem ter uma base o que ainda mais aqui é ataque e vida na defesa e vida, pra falar a verdade É bom que vocês possam ter uma... Também a noção do que com o macaco dá de, de atributo, né, mano? O macaco é bom, filho, da, da defesa Vamos ver quantos que pega nível 50 Pegou quase 600 de defesa e quase 400 de agilidade 400 de sorte também Faltou pouco né, Para sorte, ataque e agilidade Defesa já foi pra 400 Não, 572 É isso aí, né Beleza Vou pegar essas coisas aqui ó. É necessário poupar Vim aqui ó Forma Nível 30 os comandos que a gente pode usar é montaria eu acho que é isso né mano o estranho que não tá indo né galera mas enfim quando achar os comandos eu deixo aí na tela sei lá mas eu tô colocando certo só sei que eu não faz muito sentido porque ele tá aí, né? Gravar de madrugada é daníssimo Fica com sono, fica na boca, toda hora bochechando Hum, deixa eu ver o que eu posso fazer com vocês comando dele, não né, vou o um olho... não é tal... cartas... Segura... E tem uma caleta, Ele deixa tudo que veio ativadinho, né, mano? Eu vou até abrir o bloco de nota aqui pra mostrar pra vocês o comando o Primeiro comando que você vai estar tá usando, ó é Esse aqui é arroba fulgura Deixa eu ver se eu acho é outro comando aqui Usetar carta, reset cartas J, T, e. Não, não, esses comandos aqui estão em aqui. Eu Vou, Galera, eu, eu não consegui achar aquele comando da. Como que eu falo? Não montaria não, mas no próximo vídeo eu acho. Eu vim aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Evento. é não, evento, shop Lista de itens. Vai aparecer bem aqui, ó. Você pode estar com zero coins. Mas essa arma aqui, ó, é de 995 de atributo por 250. Mais 250, você vai comprar. Eu sou o cara tal. Vou comprar item. Então, aí tem sucesso, verifica seu correio. Tal. Ele tá aqui. Você vai receber. Aquele modelo. Ele você vai transferir para a arma que você tá usando, entendeu? Muita gente não sabe disso, mas. Tentei, mo quero mostrar aqui pra vocês. Já hum, pego atributos a mais, aqui meu o modelo. Vou tirar esses últimos aqui. o bobo né Fiat Deixa eu ver aqui hein, modelo Hum, deixa eu ver o que mais que posso fazer aqui Estou esquecendo alguma coisa Por eu não vou upar aqui galera? Porque isso aqui demora demais mano eu não quero trazer 40 minutos de vídeo para vocês isso aqui eu vou fazer o offline, que é o que? Você vai pegar aqui, pedra, pedra da alma Você pode vir aqui mesmo Itens, acessórios, página 2 Pegar aqui e o pau Depois você vem e ejetar Mas você vai precisar pedra de pedra é. Né? <risos> Posso fazer isso agora aí, É mais rápido Você clica aqui, ó, pedra Pesquisar item, vem cá pesquisa, qualquer pedra mesmo, vai aparecer pra você. Deixa eu ver qual página. Ela tá aparecer, não é? Vai aparecer aqui, né? Fecheta. o pra Aqui ó, galera, tá bem aqui ó. Quinta parte, mano. Você vai clicar aí, pedra. Você só se coloca o nome aí em cima. Não, mas fazer isso aqui é, que é mais fácil pra mim. Vou mandar muita mano, porque isso aqui só vai de 999 só. 10k no caso. Ele vai mandando pra conta. E isso, deixar conta forte. Aqui ó, apareceu esses outros comandos. Galera, que eu tava caçando sempre. Tem que deixar esses comandos salvos. Mano. Daí é o pet, as imagens de pet. O outro é montaria. O F5 vai dar. Tem que esperar. Mas quando dá esses 30 segundos, aí observar quanto chef você vai dar isso aqui é um absurdo já estou com quase 100 milhões vocês têm noção que o papai aqui upa demais aí ó vocês tem que deixar diamante 5 aqui ó nem todos não demora tanto assim não rapidinho só você ir fazendo clique para quem não sabe clique é a forma de você clicar mais rápido. pouco gosto de autoclico, mas para mim diterclic é muito melhor. Autoclico é só um programa para poder deixar mais rápido para você. Você nem clica né você só deixa lá programado um programinha, programinha lá e é isso. Vamos para esse aqui também a oficina. A oficina era para me ter ocupado no primeiro na primeira evolução. Pega aqui. Isso, isso, isso aqui também. Segundo, aqui é nice. Beleza, espírito de luta. Não vou upar, vou para offline que essas coisas demoram demais. Deixando um macro aqui mesmo, macro recorde. Deixa, deixa para o pano sozinho mesmo. Ficando um treizinho o plano o pano tudo Também não né? tem deixar o PC trabalhar por mim, isso aí já vai deixar tudo full aqui. Ó, questão de só uma patada, puf, tá full parceiro. Eu já é terminado, entendeu? Você vem cá. Ó, primeira itens e acessórios. Primeira página, você pega quer ver, pedra, não cascalho. Não, primeiro você pega areia de ouro, cascalho. Depois você vem e pega essencial de jade e Estilácio de bronze E uso o último aqui, né Que é fio de prata Pegou tudo Clica aqui na ferramentinha e tal E oficina Pega e upa tudo naip, Simples e fácil Como a galera tem muita dificuldade Mas acontece, né Beleza Agora posso vir aqui, ó Só fazer isso aqui, galera, Montaria. quanto que de atributo? 17k. Nossa, fiote. meu filho? Não. Nem falo muito. isso aqui, ó. Montaria. As imagens montaria, tudo pago. Deixa eu na última aqui, ó, Porque a última é a brava. É vocês, galera. É uma homenagem a vocês, boi Hum. <risos> 133 milhões de FC e 15k de atributos, não? E fora que tem de upar o tempo, né, galera? O tempo eu vou deixar pro próximo vídeo. Deixa eu ver quantos minutos já dá de vídeo. 20 minutos, vou revogar aqui. Vou mostrar pra vocês que tá tudo padinho de boa. Não, mano, pra quem, pra quem sabe upar o servidor, galera, pega atributo. Por isso que eu vi devolução, mano, porque minhas revolução é rápido e objetiva não tem como mano é simples para mim fazer a evolução e a conta do caboclo em quatro dias cara tudo upado, mano. você compra evolução full eu tô vendendo tá lá no direct no instagram para falar a verdade dessa você entrar em contato no direct fechou e é nóis tem que entrar aqui ó para poder ver os treinos tudo certinho mas não deu certo enfim aqui ó todos os comandos que você vai precisar usar arroba fuguro arroba mg não mg né mg pet e mg montaria por isso que não deu certo aquela hora colocar aqui comando comandos comandos, deixa eu ver aqui ele tem com painel como é fácil pra mim sempre quando eu precisar eu venho aqui Agora, tá vendo aí galera, tem que ver porque é fácil vem aqui ó mas montaria, eu vou pegar na última Não é nesse mod de ouvir aqui, pra ver se é mod mesmo é, Ah, que os itens da hora, hein E é isso né galera Se ele for mod mesmo ele tem de me dar tag aqui né Galera vou ficar com essa evolução por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí que a continha ficou bem forte Questão de segundos Entendeu? Mano, hoje eu trouxe um videozinho da hora pra vocês Então deixa muito like aí por favor Se inscreve no canal se for novo No próximo vídeo eu vou estar tá trazendo O pano cartas 160 E se dá tempo o que eu quero fazer Quero upar, que ver? Hum, deixa eu ver o que mais. Vou tentar upar. Subliminar. Não, subliminar não. Tô pelas. Vou tentar colocar as pelas aqui, viu? colocar essas pedras aqui. Ia dar um UFC a mais. Então é nóis, galera. Até o próximo vídeo.